O facto de tu ao menos ainda estás numa escola, imagino que na cidade, ou, ou numa, numa zona mais uh, evoluída, mas se fores a, uh, ali ao, ao interior de Portugal e fores à escola... É, é, é muito difícil. É muito difícil. Eu, eu vejo, eu cresci rodeada de professores, não é? Porque o meu pai é professor, então os amigos dele são, têm muitos professores. Eu nunca conheci um professor feliz, eu conheço, eu conheço muitos professores, conheço muitos professores dedicados, apaixonados pelo que fazem, mas não conheci um professor feliz por ser professor em Portugal. O nível de burocracia é absurdo, a quantidade de papeladas que tenho que preencher, uh, o, o nível da autonomia é mínimo, uh, tu… tu não sei, não sei. Não, é mesmo daquelas coisas que apetece encontrar é, o botão reset <risos> e, e criar toda uma coisa do, do zero. Felizmente, em Portugal uh, neste momento há muitas escolas alternativas que estão a ser criadas, a maioria, maioritariamente são, são uh, criadas por estrangeiros, não é? Que vêm e se apercebem que o sistema de educação de Portugal é, é muito atrasado e então no Algarve ali no Alentejo, que tens muitas comunidades estrangeiras. Tens as escolas wall, wall, wall, nunca sei pronunciar o nome. <risos> Waldorf, exatamente. Um, que, que já tem uma filosofia completamente diferente, não é? E que da, a criatividade é fundamental, ver quais desde, desde pequenitos, uh, em que áreas é que eles são mais.. Um, mais talentosos e explorar essas áreas. E tu tinhas o Agostinho da Silva, que foi um, um gênio que dizia isso, não é? que nós tínhamos desde de crianças que, que alimentar as, a criatividade e as necessidade aquilo que as, as crianças estivessem a explorar uh, por instinto já de que viessem com elas. Então, depois aí é que encaminhavas... Eu acho que era, era no mundo ideal, quando tu, tu, os teus filhos vão para a escola, os pais também deviam ir para uma... Por um, por um estudo complementar, porque tu, também tens o problema de que os pais veem as escolas como, como formas de, de, pronto, porque eles também estão no, na roda não é? do hamster e estão a trabalhar e têm que, que continuar a vida, então os filhos pronto estão ali na escola. E depois tu imagina, tens trabalhos de casa, tens que estudar para os testes e não sei o quê e vais pedir ajuda aos teus pais e os teus pais estão completamente neutros, não, é? não têm também acesso, nem fazem ideia do que é que já não se lembram do que é que aprenderam também e não estão informados, portanto há logo aí um gap também entre filhos e pais porque não, não, não há, essa, não há essa, esse nível de conhecimento. Mas eu acho que os próprios pais deviam ser também educados enquanto os filhos estão na escola para saber o que é que se está a passar no mundo, como é, como é que estas como é que eles estão a crescer o que é que o que é que é importante investir para eles que tipo de livros é, é bom oferecer? Sabes, tipo, claro que isto é um mundo altamente utópico e estamos aqui a sonhar com uma com uma realidade diferente eu eu, eu aqui volta sempre à, pro, à precariedade não é esta mentalidade de, de, de pensar sempre por baixo e de, dos nossos trabalhadores em Portugal de serem nunca serem reconhecidos a vida de um professor é, é muito difícil em Portugal ele tem lá está tem uma carga de, de horas de reuniões, de papelada, de coisa. o nível de burocracia é absurdo, e depois, eles, onde é que vão ter energia para estar a preparar aulas inovadoras e, sabes, e estarem atentos aos miúdos e realmente, onde é que há tempo? Não há tempo, não há, não há espaço para isso. E, e isto volta sempre ao mesmo, e depois é, voltas a esta sociedade altamente estratificada, que em Portugal tu olhas para acima para os senhores doutores e os médicos e os juízes e os advogados são o centro da nossa sociedade, não é tipo, e tudo o que estiver abaixo. Mas tu querias isto, querias logo este nível de competição muito cedo, quem vai para a medicina, quem, vai para, quem for para artes, quem for estudar artes ou for estudar humanidades, já, já está abaixo de quem for estudar ciências. Portanto, já tens esta mentalidade altamente estratificada desde de muito cedo e isso pois pronto, repete-se em tudo, não é? E vai-se repetir eh, eh, para, o resto da, para o resto das. das, das estou a dizer a palavra a dimensão, mas para o resto das dimensões da nossa sociedade.